Fala galera, Adonis Freestyle na área, Abra aqui, hoje nós estamos com um vídeo muito fera mano, aprenda a driblar como o Neymar Os principais dribles que ele usa, tanto para sair da pressão e também para dar aquela humilhada no adversário Ano de Copa do Mundo, o ano que o Neymar vai trazer o Hexa para nós, o ano é que ele vai ser o melhor do mundo, se Deus quiser, que Deus te ouça E a gente vai trazer um pouco das características de dribles do Neymar, É isso. É fechado? Vamos lá. Vamos lá, é nóis e eu vou mostrar pra vocês agora os principais chapéus, ou chapéus, não sei como fala, chapéus, chapéus, que o Neymar faz, tá ligado? Tem uma lambreta bem diferenciada aqui, única, estilo dele, e tem um chapéu também que ele dá muito, de algumas formas diferentes, mas o movimento é o mesmo. Então, bora começar com a lambreta. Então bora para as canetas do Neymar Júnior O primeiro toque que eu tenho que dar para vocês é que as canetas que ele dá não são canetas muito plásticas daquelas que você vai ver em jogos de street que é aqueles campeonatos de um para um, mas são canetas que o jogo de corpo já do futebol ajuda muito ele nisso e faz ele enganar o adversário, são canetas simples, mas que usam muito jogo de corpo, fechou? Então bora aprender! Caraca, que domínio é esse aí, pai? Mano, esse é o domínio do Ney. Nossa, que tal a gente ensinar pra galera aí? Vamos ensinar tipo um bônus agora de final do vídeo. Eu faço um e você outro. Dois domínios que a gente Dois vai, vai ensinar, então? É isso. Fechou, rapaziada. Dois domínios do Neymar pra vocês. Que vídeo sensacional, mano, driblando como o Neymar, teve, teve chapéu, teve caneta, teve, teve... Até domínio, domínio jogada de corpo, teve muita coisa maneira teve nesse tudo, vídeo. vídeo. Então deixa o like, comenta, se inscreve, batemos um milhão e meio de inscritos rápido, aqui no né? canal do rei mano rápido. top demais vamos rumo a 2 milhões, milhões hein galera Bora. e outra mano eu hum. acabei de ter uma ideia sensacional aqui agora Boa, se corre. a galera curtir muito esse vídeo e compartilhar bastante a gente vem aqui ensinar como bater pênaltis igual Neymar ah o pênalti infalível do Neymar Exato. eu sei fazer esse pênalti eu também sei então a gente vai ensinar para vocês se vocês deixarem um like massacrar o like como? nesse vídeo a gente vai ensinar pra vocês a bater pênalti gol nem, mas nunca mais errar. Nunca. Vai chegar no Interclasse, vai botar Só. a bola lá aqui, vai olhar pro goleiro, Tum. devagarzinho, pá, acertar o gol e tirar a onda e beijar, beijar a cremosa e é isso. Rapaziada, também a gente tem que dar uma dica muito importante pra você que manda bem com palpite, que gosta de jogar um joguinho, é ganhar grana fazendo isso. E tem muitos joguinhos, né? Muito cara? Jo ó, pênalti shot, spaceman, aviator. Tem, tem mano, tem muitos joguinhos bons no f2.bet, muitas formas de você ganhar dinheiro. E, cara, apostando no futebol tá muito em alta hoje. Tem muita gente que tá vivendo disso, tá ligado? Muito. Mas se você não quiser viver disso, você tem o seu trabalho, você pode só apostar por diversão e ainda ganhar né? Eu mesmo sou um dos que aposta por diversão no F12, no Aviator, ó, E eu vi você granilha, ganhando viu? aquele dia no seu quarto lá. O moleque fica lá jogando lá no quarto, ó, só fazendo dinheiro fácil lá. É, faz igual a ele, né, F12. mano? F12.bet, né, F12.bet, né, F12. tá aqui na descrição o site. E até o próximo vídeo, fechou? Vamos Valeu, lá. é nóis. Moleque Ney, estamos te esperando aqui para gravar com nós.